Vou trazer um pouco um pouco de informação, vou falar dos diferenciais aqui do GPA, tá? É, é legal também comentar que quem tá na live, né, quem tiver interessado a trabalhar com o GPA, a vender no Marketplace do GPA, é, vai ter alguns diferenciais aí também com o um parceiro nosso aí, Universidade Marketplace, um diferencial de comissionamento aí, tudo mais, bem bacana para vocês aproveitarem e venderem aí com comissionamento bem menor, tá, do que a gente trabalha aqui até o mês 7, até o final do mês 7, então, pessoal aí que está assistindo a live, aproveita, tá? Vou trazer um pouco dos diferenciais, então, do GPA, tá? Como o Felipe comentou. É, hoje a gente já tá com mais de 200 lojas ativas, nos dois, no Marketplace, né? Nas duas bandeiras. É, como eu falei, a gente começou ali em novembro, deu start ali em novembro no projeto, né? É, aproveitamos, né? Já a Black Friday ali. E, e a gente tá num ritmo mega acelerado, né? A expansão da área de Marketplace aqui, ela tá mega acelerada, né? Eu entrei recentemente, eu mesmo entrei recentemente aqui no GTA, né, é, tô aceitando aí o desafio do projeto e eu tô sentindo, assim, é, muito positiva, a vibração é muito forte aqui dentro, né, o time tá muito engajado é, e a companhia toda também tá olhando é, para o Marketplace, né, isso, isso é bom, isso engaja todo mundo, né, isso engaja todo mundo que tá aqui dentro, isso é repassado também aos nossos parceiros ali que conectam aqui no Marketplace, então hoje a gente está com mais de 200 lojas ativas já se eu falar para vocês aqui dos top top 10 sellers do GPA né 50% não é só de alimentos e bebidas né a gente nasce como supermercado né o pão de açúcar aí o UBS, a gente nasce com com como marketplaces aí como canais de vendas de é, produtos de alimentos e bebidas né mas hoje os top dentro top 10 nosso aqui 50% metade disso não é é, é, produtos é, é, alimentícios. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? a gente está vendendo várias coisas. Aqui, né? A gente só não vende alimentos e bebidas, a gente vende um monte de coisa. Né? Dentre essas categorias né, que a gente já está vendendo, por exemplo, a gente já tem a linha Pet, né? que é uma linha que está crescendo muito aí também né? nos últimos anos. É, Casas de decoração, móveis, perfumaria, cosméticos, é Muita coisa, a gente está subindo muita coisa aqui. A gente não está subindo ainda produtos que vão na tomada. Né? A gente ainda é, é, está fazendo uma liberação gradual de novas categorias. Né? É, a gente também está entendendo o mercado de todas as categorias, mas essas que eu citei aqui, por exemplo, já estão liberadas. Né? Casa de decoração, móveis, pet, é, enfim, alimentos, bebidas, né? cervejas, vinhos, a gente está subindo tudo aqui no nosso marketplace. Tá? As duas bandeiras... Então, quando você vende hoje no Marketplace do GPA, vocês vendem em dois canais, né? A gente sobe vocês em dois canais, né? As duas bandeiras, que é o Pão de Açúcar, né? A nossa, vamos dizer assim, a nossa marca premium aí, né? E depois o Clube Extra, as duas, elas já somam hoje mais de 5 milhões de vivos aí todos os meses. Então, é que nem eu comentei, né? É uma vitrine, você vai subir o seu catálogo dentro dessas duas vitrines, né? E todos os meses, eu tô te garantindo aqui que mais de 5 milhões de pessoas estão visualizando ali os seus produtos. Né? Então, olha o tamanho da oportunidade que o seller, né? que o parceiro, que o lojista, que o empreendedor ele tem de expor esse produto e tá vendendo isso ali para o consumidor final. Então, hoje essas duas bandeiras, ela já somam mais de 5 milhões de views todos os meses, em média, tá bom? A gente está crescendo aí bastante acelerado, tanto o Clube Extra, quanto o próprio Pão de Açúcar. Tá? Atualmente, os dois canais, então, aí, a gente já, tem, já soma mais de 60 mil é, ofertas ativas nos dois sites, tá? somando os dois aí. Então, quando a gente olha para os nossos lojistas lá, né, as, os mais de 200 lojas que a gente já tem aqui, a gente já tem mais de 60 mil é, ofertas ativas desses parceiros, tá? já estão disponíveis para venda, só para vocês terem uma noção de como a gente está acelerado no negócio. Né? Nos últimos 30 dias, a gente teve uma, uma ativação de quase 15 mil novas ofertas. Então, a gente está num processo assim muito acelerado de subir lojista. Esse é o melhor momento para esses lojistas estarem entrando aqui, né? colocando seus produtos ali, ativando suas ofertas. né? É, a gente tem um espaço bastante grande aqui para lojista. A gente tem uma expectativa de fechar em mais de mil lojas só esse ano aqui dentro do GPA. né? E se tudo der certo, aí até 2022 a gente vai estar com mais de 4 mil sellers parceiros. Então, a gente quer, a gente quer que esses parceiros se cadastrem, entrem aqui e vendo com a gente, tá? Seja esse nosso parceiro, e aí entra mais uma vez aquele comissionamento diferente aí para o, o, o pessoal aí da Universidade Marketplace, tá? Então, a pergunta, esse é onboard aí, é ativação né, das ofertas do cliente, que é algo que, às vezes, os sales têm uma dor, né? Às vezes, de entrar em algum Marketplace e até aquela questão da catalogação, se é algo um pouco complexo, você poderia explicar pra gente se isso é simples, é fácil de se fazer, como que funciona hoje, mais ou menos uma média de tempo, se você tem a expectativa também? Certo, legal. Boa pergunta, né? Acho que todo mundo fica interessado, né? Ah, mas pô, vou subir lá, né? Qual que é o meu trabalho para fazer isso, e tudo mais, né? A gente tem parceiros aqui, tá? Integradores, tem RPs que têm integração já, né? Eu acho que depois ali no formulário ali você pode escolher ali quais são os integradores que você é, quer conectar, quer utilizar para conectar com o GPA. O que, que acontece? É, esses integradores e esses RPs que a gente já tem integração já estão homologados aqui, que são vários, tá? É, eles facilitam essa catalogação, né? Então eles já trazem ali uma estrutura de cadastro mais fácil, pronta, completa, né? Com as características, atributos e tudo mais, né? As imagens e tudo mais. Então assim, é não é, não é nada de um bicho de sete cabeças, né? Quem está acostumado aí a subir em outros canais de marketplace, o GPA funciona mais ou menos da mesma forma, né? A gente tem alguns diferenciais, que são quais, né? A gente tem um time aqui dentro que acompanha o setup do lojista, né? então ele faz o setup, dá o treinamento para esses lojistas, né? é assim, né? a plataforma é assim, né? então para você subir produto, editar produto, mudar preço tudo mais, é assim que funciona, né? então é, tem um time de setup que acompanha esse lojista desde o início, ali. Tá? depois que ele passa ali pelo hunt, né? pela negociação, ele vai para o setup, é, depois do time de setup a gente já tem aí, aqui a incubadora, então a gente fala que é o nosso desenvolvimento do seller, né? a gente vai desenvolver ele aqui dentro né? então qual que é a sua curva A né quais são os seus principais produtos né vamos vamos focar nesses principais produtos então no primeiro momento né é, para a gente não subir tudo de uma vez não enxergar nada né não ter visibilidade de nada então vamos dar um foco aqui na sua curva A né nesses 100 primeiros SKUs aqui depois a gente vai fazendo gradualmente a subida dos demais né é, então a gente trabalha ali junto com o cérebro. é lógico que cada série vai trazer o seu a sua característica a sua curva A é, as categorias principais que ele trabalha, né? o que, que ele quer trabalhar com o GPA, né? então no Pão e no Clube Extra. Então, a gente tem esse time de, de, de vamos dizer, curadoria, né? o time ali que vai desenvolver esse seller, e depois ele entra ali no time de performance mesmo, né? ele vai poder ter o contato com o nosso time de performance. Né? Campanhas, né? fechar campanhas com a gente, a gente teve aí o Marketplace Day, o primeiro Marketplace Day aí nas últimas semanas, é, a gente teve parceiros, é, que estavam linkados em banners, em grandes portais, né? O portal Wall, por exemplo, tinha um banner lá no Wall e tinha lá o produto do nosso parceiro do Marketplace. Então, a gente quer investir também nesse parceiro, né? A gente faz um investimento muito grande nesse parceiro. Então, além de todo esse acompanhamento de setup, né? Do envio de, de catálogo de produtos, depois ele entra ali no desenvolvimento desse catálogo, né? Então, como que trabalha melhor esse catálogo aqui dentro do nosso Marketplace, né? ele ainda tem depois ali o contato com o nosso time de performance, justamente para ele fazer grandes investimentos, é, entrar ali com campanhas, ações, né, preços melhores, talvez rebates ali de comissionamento e tudo mais. Então, a gente faz o acompanhamento completo do seller. É, não, é difícil eu falar um tempo, porque é, depende bastante do seller. Né? É, a gente também precisa, da, da outra ponta, né, do seller, tendo esse foco, né? vou entrar no GPA e vou ativar 100% no catálogo. Né? Se a gente tiver um cara focado, né, que queira realmente fazer isso É muito mais rápido né? A gente também tem os casos do cara que vai um pouco mais devagar Cara, eu estou subindo aqui também né, Em paralelo um outro canal e tal Vou mais devagar com vocês, não tem problema A gente vai trabalhando com ele ali é, No tempo que ele precisa tá? Então de tempo é isso E de estrutura aqui dentro, né, para o cara subir é Mais ou menos o que eu trouxe aqui Passa por algumas etapas, mas ele é sempre acompanhado Aqui pelo nosso time Legal, deixa eu te fazer duas perguntinhas Primeiro, a Mônica mandou aqui, já vou te perguntar Porque é sobre catálogo, tá? É... Uma perspectiva só, tá? Ela vem de tecidos, produtos de armarinhos para casa. Ela já vende de outros marketplaces, tá? Ela só queria ter uma expectativa: se assim, são produtos que batem com o fit de vocês, a perfil de vocês, se você acha que é legal subir. Claro, começando sempre pela curva A, como você colocou, que eu acho essencial. Você tem mil produtos, vou devagar. Pego minha curva A, trabalho bem elas primeiro, tá? Eu queria saber o que você acha desse tipo de produto. Legal. É, o que ela falou é armarinhos e o quê? Tecidos, armarinhos e produtos para casa. Ah, legal, bacana. Bom, produtos para casa, tá? A gente está subindo, tá bom? Então, móveis, casa, decoração, até cameba, né? Que a gente fala, né? Que mesa e banho. A gente está subindo, tá? Então, faz o cadastro lá no, no, no Forms, né? É, coloca o cupomzinho lá da Universidade Marketplace, tá bom? Para você ter esse comissionamento aí de 11% até o mês 7, até o final do mês 7, na verdade, né? É, aproveita esse comissionamento, então, que nem eu falei, né? aproveita para desenvolver o seu catálogo aqui dentro e vender, né? Aproveitando esse comissionamento. É, e a gente está subindo, sim, tá bom? A gente faz uma curadoria, tá? É importante falar isso, né? Eu até ia deixar ali para o finalzinho, mas a gente faz uma curadoria da loja também, tá? A gente olha outros canais de marketplace. A gente quer crescer com muita velocidade, mas a gente também preza muito pela qualidade, né? Então, a gente olha, por exemplo, a, a, a pontuação ali no Reclame aqui, do Seller, né? A gente olha a pontuação dele em outros marketplaces, se for necessário, né? Então, a gente faz uma curadoria aí é, bastante, vou dizer, criteriosa, né? Mas a gente olha bastante para a qualidade de vendas, tá? Então, a gente quer relacionar sempre os melhores sellers com muita qualidade à nossa marca, né? Ao GPA. Então, é isso. Tá? Pode fazer o cadastro lá, a gente está subindo a sua categoria, sim, vai passar por uma curadoria aqui e logo você vai acabar recebendo aí é, a nossa confirmação, proposta e tudo mais. Se fizer sentido, aí é, então, o seu catálogo de produto, tá? Mas em tese, é, falando de móveis, é, cama, mesa e banho, decoração, a gente está subindo sim no GPA, Beleza. tá bom? Beleza, obrigado, E aí, mais duas perguntas que eu vou te fazer, ela não avessa, tá? A integração, eu sei que tem bastante disponíveis já, lá no site do GPA tem bastante integração disponível já, né? Quem quiser até conferir ali, tem bastante parcerias já com vocês, com integradores, mas a pergunta avessa, tá? Vocês, em, vocês colocam alguém para dentro do GPA que não tem integração? Olha, a gente dá a preferência para ter integração, né? sendo bem transparente aqui na live, né? É... Pode ter um caso ou outro que a gente suba ali, tá? Um manual, é... enfim, vai ser bastante específico e aqui é não falei, vai passar ali pelo time de curadoria mesmo, tá? Vai passar para o time de setup, de catálogo e tudo mais, né? É, mas a gente dá a preferência para sellers aí com integradores. Né? Então a gente ganha tempo, o seller também ganha tempo, a gente ganha aí, a gente olha um seller que tem integração, ele tem uma escalabilidade melhor, então ele consegue escalar, ele consegue vender mais, ele consegue atender o cliente dele mais rápido. Né? Então a gente dá a preferência para o cara que tem uma integração. Né? Se for o caso, a gente tem parcerias aí com com RPS bem baratinhos aí tá vou até citar aqui o Bing, o Tiny então é, faz a contratação lá é bem baratinho mesmo todos os meses eu acho que realmente vale a pena é... poxa vida né falei aqui que o investimento é baixo e é realmente baixo né são são sistemas que cobram muito barato e lógico a gente tem os hubs de integração também né os principais do mercado aí estão integrados também tá perfeito e aí né é aquilo cara Hoje em dia é muito difícil você trabalhar sem integração, porque ó, o Alê até mandou aqui, ó, tem um cupom nosso do Bling, tá? De quatro meses grátis, então quem quiser já iniciar, né, já pode pegar o Bling ali, quatro meses grátis, não paga nada para usar quatro meses. E o que é importante, né, se você Hoje em dia é muito difícil a pessoa vender em um canal só. Quase impossível, digamos assim, né? A gente, às vezes pega um celular outro, tá começando engatinhando ali, mas se você quer, quer vender em multi-marketplaces, tem que ter um integrador. Então, como que você vai gerenciar principalmente o seu estoque? Se você tem um estoque de às vezes 5 peças, 10 peças, tem, tem, tem, tem salários grandes, que tem um histórico, tem um, tem um CD enorme, com vários produtos, profundidade enorme. Mas se você é um vendedor que tem ali a profundidade rasa, você tem que ter uma integração, porque independente de onde vender, a ah, vender do GPA, já vai lá e já baixa o estoque certinho, já atualiza para todos os canais que você vende, né? Então, a integração, ela é essencial, ao meu ver, aqui, tá? Uma outra pergunta também vou fazer de uma vez para você, você falou bastante categorias que vocês trabalham ali. Quais que vocês não trabalham? Para ficar bem claro para as pessoas que estão aqui, quais categorias que o GPA não vai trabalhar no momento? Vamos lá, então. Nesse momento, a gente não está subindo categoria de moda, Tá? É, a gente não está subindo também é, eletroportátil, eletrodomésticos, então itens que vão na tomada, tá bom? A gente não está subindo. Uh, a gente também não está subindo a categoria automotivo, tá? Então a gente não está subindo essas, essas categorias aí principalmente, tá? Por enquanto também vai ser uma liberação gradual, vai acontecer aí no marketplace, tá? Por enquanto a gente está subindo aí outras categorias, acho que tem bastante coisa aí para o pessoal trabalhar, né? Casa de decoração, uma vez. Beleza, saúde, lazer, todas essas coiseiras aí. Vambora, né? Bebidas também, vamos, vamos pra cima aí, tá? A gente Legal. tá também aí, tá também dando incentivo aí bastante aí pra cervejeiros, né? Então, produtores de cerveja aí do Brasil todo, fiquem à vontade, procure a gente aí do Marketplace do GPA, a gente vai subir vocês aqui com uma prioridade maior ainda, tá? E aproveita Legal. os cupons, né? Pelo que eu vi aí, tem cupom do Bling, né? Da, da Universidade Marketplace, quatro meses aí, sem custo nenhum, né? E aí, vai ter um cupom também aí, que é do Marketplace GPA, para o cara vender e pagar aí 11% de comissão só até o final do mês 7, tá? Então, aproveitem realmente aí o cupom, que vale realmente a pena, tá?